Estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao canal da do TV Richard XD. Então, bora pro vídeo que vocês pediram um despediu, meu titão. Você pode se inscrever no canal e vai deixando o gostei. Então, bora pro vídeo que vocês pediram um meu titão. Agora, fique ligados, tá bom? fique ligados na atualização. De Páscoa, de que está chegando dentro do PKXD? Sim, está chegando dentro do PKXD. Agora, o que houve com o PKXD? Agora, o que houve com o PKXD? saber? Vamos ver. Agora, Hum, o que temos aqui? Páscoa invadiu. O mundo do PKXD uma, uma nova capinha do PKXD Que era um jogo Uou, que interessante Temos a bota de coelho Umas amadoras bonitas Uau Que legal Bonito também E depois aí Temos o próximo Aqui o próximo aí uma imagem bonita, que era é assim, assim de frente, ó. que era uma, uma casa toca de coelho, sim, temos aqui uma casa toca de coelho, que é de cor diferente, ó, temos aqui, bem aqui, temos aí outro, que temos a novidade dentro do PK-XD. O uh, que interessante essa casa do Toca do coelho. Depois o próximo. Um baú secreto. O Que temos aqui. Que interessante aqui. Que legal. Isso é interessante mesmo. Um baú secreto com um laço, com, com uma patinha. Que incrível! Vocês viram? Daí o próximo. Loja de ovo. Uau! Que lugar bonito. Olha só bonito com a nova construção. O que temos aqui? Uau, isso é interessante. Eu adorei a transição. Espera aí Ih, já pesquisei. Mal posso esperar a transição. Será que vai mudar o PKXD? Será? Pode ser isso! E agora mesmo, o que houve com o PKXD? Eu vou agora. Como é que chama? Tô em pedra. Vou na piscina mesmo. Aqui esse local secreto Aqui você pode colocar bem aqui o local da da, da de Natal, que é a cor diferente, Né, Isso, né Temos aqui O local da, da, da, da, da Loja do Papai Noel Né, e loja de ovo Que é a cor diferente. É legal mesmo Incrível Uau É bonito, então Eu adorei a transição Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa no gostei. Por favor, deixa no gostei. Agora e agora eu vou editar o que, que houve agora mesmo do PCD. Mal posso esperar a transmissão e e depois na próxima atualização é da Páscoa. Então, tchauzinho.